Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Pensa num vídeo que foi pedido por vocês, é esse vídeo Todo mundo quer saber as diferenças agora que a gente não mora mais no centro Então como que é morar aqui em Balbriga, se é melhor, se é pior, se a gente sente falta, etc e tal Esse vídeo ainda não é exatamente sobre essas diferenças Porém, nós vamos mostrar o translado, como que é pra gente ir pro centro. Nós estamos indo agora pegar o trem e aí a gente vai mostrar pra vocês tudo certinho. E uma tour do centro, quem aí não conhece ou falou, tá com saudade do centro de Dublin vem com a gente que eu acho que esse vídeo vai ser muito legal. E se você é novo aqui no canal e não sabe, nós moramos no centro de Dublin por três anos, inclusive tem um vídeo aqui com a tour do nosso apartamento alugado lá do centro, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra caso vocês queiram assistir e saber como que era. Lembrando que esse trajeto é o mesmo trajeto que uma pessoa faria se ela tivesse que ir trabalhar no centro inclusive o horário, a gente tá saindo cedinho e etc e tal. Essa também é uma pergunta super frequente no canal Ai Maria, eu queria morar um pouco mais longe do centro mas aí, é, como que faz pra o translado, porque eu trabalho é, no centro e etc e tal Então a gente vai conseguir mostrar isso agora pra vocês e não podemos esquecer que ainda estamos em momento de restrição então assim, a gente só tá indo no centro por motivos médicos, né, a gente tem consulta no dentista e na podóloga e aí nesse caso você tem autorização pra ir um pouco mais longe da sua casa é, uma dica importante é você pegar uma carta do profissional que você está indo se consultar é, eles sabem, eles já vão te entregar certinho a carta, porque caso a guarda, que é a polícia daqui, te pare no caminho eles vão, você mostra, justifica e aí fica tudo certo, então é isso fica até o final do vídeo, porque eu acho que vocês vão adorar vai ser um dia super divertido lá no centro eu estou muito ansiosa para mostrar tudo para vocês Olha só, pra quem fala, ai ah, meu Deus, não tem Lidl, não tem supermercado aqui em Balbirga, tem. Olha o tamanho do Lidl que tem aqui, ó. E tem todos os mercados. É uma pergunta bem frequente, assim, que eu recebo. Maria? Mas eu não vou sentir falta das coisas que tem ali no centro, é, os supermercados principais. Nunes, Tesco, Lidl, todos eles têm. Tem até aqueles mercadinhos asiáticos, sabe? Que a gente gosta de comprar uns temperinhos, umas comidas diferentes. Só não tem Audi. Você já viu Audi por aqui? Não, acho que Audi não tem. Nem tem. Também, para que é quem gosta de comprar na tênis, só em droga, na cidade. É, aí no caso, se você não tiver carro, né, seria você pegar um ônibus, meia é, horinha você tá lá. É bom lembrar que. Aqui tem vários transportes é, Tipos de transporte diferentes Para cidadezinhas, para Dublin, para Swords é, Você pode pegar o trem, que é o que a gente gosta de fazer Mas tem ônibus também e, e outras opções, é bem legal É, e é toda essa média de 45 minutos Uma hora, sabe? Então é bom para você se planejar E questão de trabalho, etc e tal Tá frio, novamente não, que a minha cochecha tá congelando Aí aqui é, é o centrão A parte <risos> central de Balbriga Tem um hotel, tem uns negócios E essa rua vem, vem, tenda. Essa rua aqui ó, é a rua principal Ela chama Dublin Street E aí a partir daqui, você dá pra ver ali ó Ela vira Drogheda Street Por quê? Porque se você vir de carro, você vai parar nessa rua Se você vir de carro de Dublin, você vai parar nessa rua Então du Dublin Street A partir daqui, você está indo pra Drogheda Então, Drogheda Street <risos> <risos> Com vocês, nosso guia turista Shadowland Prazer <risos> Essa é a estação, ó gente, de Balbriggan, tá vendo aqui? Ela tem o um estacionamento e é gratuito, você pode deixar o seu carro aqui, pegar o trem e... Não é gratuito? Não é gratuito não Paga, mas por que tem que um... a gente nunca pagou. Não é porque tem um tempo de é, tolerância e também quando você tem uma, um negócio que você pode pagar e é deixar por 24 horas. Ou seja, muita gente deixa o carro aqui, vai trabalhar e às vezes vai até pro pub e volta à noite paga só uma tarifa. Olha que legal! Tá vendo esses armárioszinhos aqui? É pra você guardar a bicicleta, porque às vezes você vem de bicicleta até a estação ou de carro, né? E aí você guarda e tranca sua bike aqui segura. E olha que vista linda, essa daqui é a praia de Baldergan. Acabamos de chegar aqui na Common Station, que é a estação do centro, né? Chegamos no centro de Dublin e nós levamos 45 minutos de trajeto dentro do trem Saudade que eu tava do centro, olha os Deliveroo que não tem lá em Babriga. Ai eu tô me sentindo fechando. <risos> eu saio do interior. fazer uma pergunta. O que é a coisa que você mais sente falta aqui no centro Dube? centro Uma variedade de cafés. Porque lá em Balbriga a gente tem um café do Cabana, né? Que é muito bom. Tem uns outros também que agora não, não lembro o nome. Na própria estação tem café especial também, é, na estação de trem. Mas não tem o Perch. Eles vendem um café... Eles têm uma seleção de cafés diferentes. e tem uma marca que eu gosto muito. É só... se assim, ó. A, parece anjos massageando as suas amígdalas. Meu Deus! É muito gostoso, <risos> muito bom. Fica perto aqui do canal. Ó. Agora não vai dar para ver direitinho, mas é é um quiosque que só tem ele na na prafinho, em frente do canal é, da parte sul de Dub. E toda vez que eu ia para trabalho, quase toda vez que eu ia pro trabalho, eu comprava um desses. É muito muito bom. Dica aí para quem tiver em Dub, no centro. O problema grande aqui do centro É a falta de banheiro ó. Tem tanta gente que não vem aqui que eu não tinha visto Que eles tinham instalado esses banheiros Fica, Tá vendo? Aqui é o Stephen James Park e aqui é o shopping Enfante frente shopping Não sei se é temporário, mas tô aqui na fila Olha só que legal! É novo! Quando eu morava aqui no centro, não tinha não! Essas latas de lixo amarela é para itens reciclados, Antes a gente só tinha essa preta, que a gente jogava tudo lá dentro, agora tem separação! Adorei! E essa é a Grafton Street, uma das ruas comerciais mais importantes aqui de Dublin É a rua dos ricos! Esse aqui é o Trinity College E essa região, olha que lindo É cheio de coisa bonita nessa região, ó. Aquela loja ali de esquina é um H&M Não sei se tá funcionando ainda Ai, ah, esse aqui é o caos na terra, esse trânsito aqui Porque aqui passa o tram, né, o Luas Aí passa ônibus e passa carro e meu Deus do céu Mas funciona no final E aquele ali que eu mostrei pra vocês agora é o rio Liffey. Pra quem não conhece, o rio Liffin ele parte Dublin ao meio Eu gosto bastante desse rio Não tem nada pra falar sobre ele não, é só a minha admiração por ele mesmo né? E o é o quê? É o velho do O'Connell O'Connell tem, sobre... tem uma curiosidade sobre essa estátua Que se você olhar bem direitinho, bem com calma no canto de lá Tem um buraco E isso é porque ele morreu com com a bala, e aí eles colocaram essa bala na, na estátua também, só isso, chocada! <risos> E essa rua aqui, gente, é Anne Street Lá no final dela é onde era o nosso apartamento Onde a gente morava E aqui do outro lado, ó, é o Spire Marca exatamente o centro de Dublin Essa agulha é gigantesca Mas segue, Viva. É O que você tá fazendo, amor? Passando terror chamado Podolo É bom Tá cuidando do pezinho? É bom, é muito bom Recomendo Não vai morrer hoje Ele <risos> vai ser de bom. Ele vai morrer, mas vai passar bem Vai é. é. Pronto, a gente foi. Tá na rua, né? Eu esqueço. A gente já foi no podólogo, Sobreviveu? Tudo certo. Meu pé tá novinho, igual de bebê. Tô até mais leve de tanto bife que foi arrancado. E aí agora é... a gente vai no dentista e é isso. Vou mostrar pra vocês o caminho. Gente, pronto, saímos do Muito dentista louco. e foi Muito algo assim. <risos> Não, deu tudo certo, ó. Tá limpíssimo, só tá limpo. Zero bala. O que que a gente fez? A gente fez a avaliação, ver se os tudo certinho e limpeza. E aí, nossa. Parece que meus dentes estão tá grandes agora, mas deu tudo certo, assim. Não doeu, deu tudo, sabe? Porque eu sou medrosa com dentista mesmo. E agora, a gente tem algumas horas antes de voltar pra casa. A gente vai fazer o quê? Vai andar e comer. Tem coisa melhor? Olha que trai mais bonito, não sei se vocês vão conseguir ver. O que tem, dentro? Nutella, white kinder bueno e um mais comida doce e gostosa e açúcar. do tempo ao bar. Ah, Uma dica, quem gosta de tomar é chimarrão, está esquina assim, onde está aquela moça. Quem gosta que... de o quê? Tomar chimarrão. Com que é que fala? Sim. Ah! <risos> é a erva. Quem gosta de tomar uma erva, compra ali na esquina, dessa rua. Argentina. Isso, Argentina. O famoso Temple Bar Ai, gente, era tão bom Essa região aqui toda é cheia de pubs O Temple Bar é coisa pra turista É muito caro a pint, nem é tão boa assim É só pra foto mesmo Como vocês podem ver, a parte de Natal até hoje E essa região aqui tem muito pub bom pra você experimentar Essa região é linda, linda, linda, linda Pub é bom e caro Parada antes de ir pra casa, Dublin Pizza Company. O melhor pizza de Dublin. É muito bom, sério. E é assim, ó. Eles ficam lá dentro, você pede na rua e aí você pega e vai comendo. E essa região aqui tem muitos pubs, então a nossa tradição era a gente ir beber pras baladas, tem um monte de balada aqui perto. Na George Street, por exemplo, a gente saía da balada super bêbado de madrugada, vinha aqui, pegava uma pizza e saía comendo na rua pra chegar em casa um pouco mais sóbrio. Bons tempos. para casa. Esse foi o vlog de nosso dia lá no centro, mostrei para vocês o translado, tentei mostrar o máximo que deu. Me avisem nos comentários, por favor, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos nesse formato de vlog, de dia a dia e tal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. <risos> This never happened, I should be dancing by now. me and my Saturday night, Saturday night.